Olá, família SWA, tudo bem com vocês? Eu tô convidando você hoje, neste momento, para a gente conhecer a acomodação estudantil da SWA. Sim, bora conhecer com a gente porque tá incrível! Thank you.